E hoje, sabes se que os, os dinossauros é, que sumiram do nosso planeta alguns milhões de anos atrás, isso aconteceu porque um asteroide, eu explico isso, inclusive, no meu livro, um asteroide ali na, na, na região, na costa do México, é, ele, ele se choca com a Terra e ele cria é, uma, uma fenda gigantesca, tá? e, ao mesmo tempo, ele produziu né, uma camada de, de, de enxofre e outros minerais que impediram, né, que cobriram praticamente a superfície da Terra e impediram a luz do Sol né, de penetrar a Terra. Então, o que é que aconteceu? Né? O que é que aconteceu? É, com isso, você está impedindo a fotossíntese das plantas. Então, as plantas começaram a morrer. Os herbívoros que tinham ali é, dinossauros gigantes que se alimentavam das plantas, eles não só começaram a morrer pela falta das plantas, mas também eles começaram a morrer porque o sol tem uma, um hormônio que erroneamente foi chamado de vitamina D, é um, é um hormônio neuroesteroide que ele atua também no cérebro, né? é o hormônio mais importante do nosso corpo, ele é responsável pelo fortalecimento dos nossos ossos. E você imagina animais com 40 toneladas de peso com os ossos fracos. Então os dinossauros, eles, eles sucumbiram né, a uma relação direta da vitamina D com a destruição dos dinossauros, porque eles fragilizaram os ossos. É Tanto que os, que os animais menores, herbívoros que viviam dentro d'água, algumas espécies de jacarés, de crocodilos, eles sobreviveram, porque não eram tão pesados, né? não tinha essa dependência do peso. Né? E, e, e enfim, né, e aí os carnívoros que dependiam dos arbívoros, grandes e que eram muito pesados também. Então, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D3, né, que é exatamente essa deficiência do sol. Então, é muito importante você ter clareza disso nesse momento e sempre você buscar ter níveis altos de vitamina D3 para você se prevenir do câncer para você se prevenir do diabetes, para você se prevenir de todas as doenças autoimunes, para você se prevenir da depressão. Então, uma pessoa que tem depressão, a primeira coisa que eu digo é leve os níveis de vitamina D3 a 100 nanogramas é, por, é, é, por mililitros. É a primeira coisa que você deveria fazer. Então, a primeira coisa que uma pessoa que tem câncer deveria fazer era ver os níveis de vitamina D3 que possivelmente estão baixos. A mesma coisa com, com, com as pessoas hipertensas, então, assim, a primeira coisa que você deveria fazer, se você tem alguma doença crônica, né, se você tem tuberculose, se você tem pneumonia, se você tem, enfim, né, era exatamente ver os seus níveis de vitamina D3, né? E isso você pode obter diretamente do sol, só que as pessoas, exatamente, a indústria é, levou o medo do sol para as pessoas, e aí nós estamos exatamente é, agora tendo essa compreensão de que o sol é o nosso maior amigo, e que a gente não precisa morrer né, como os dinossauros, porque a quantidade de doenças, né, o autismo está crescendo assustadoramente, e tudo isso tem a ver com a deficiência de vitamina D3. E aí, se você olha para o Gênesis, né, o livro do Gênesis, diz o seguinte, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite Sobreviu a tarde... E depois amanhã foi o primeiro dia. Então aí é um simbolismo também com a luz. Porque também no meu livro eu explico a existência dos biofótons, que são partículas de luz né, que, que regem toda a comunicação intracelular e intercelular. Então é algo lindo, gente. Todos nós emitimos luz. E é exatamente a quantidade de luz que você emite que faz que você seja uma pessoa doente ou uma pessoa saudável. Então, uma pessoa, uma pessoa saudável, ela emite em torno de... É, eu acredito que é em torno de 100, de, de, de, de 100 fótons. Né? Vocês podem ver isso no livro, vou, vou conferir. Mas eu acredito que uma pessoa saudável é em torno de 100 fótons de partículas de luz por centímetros quadrados. Tá? Então, se você está emitindo muita luz, significa que você está em desequilíbrio. O seu corpo está emitindo luz para buscar equilíbrio com o campo de ponto zero, o campo quântico. Tá, então, a luz, a comunicação da luz, faz parte de toda a inteligência do nosso corpo. E quem é que promove a luz do nosso corpo? Né? Quem é que promove a, intel a inteligência, do, que organiza as nossas defesas do nosso sistema imune? É a vitamina D3. Se você está querendo ativar o seu médico interior, a primeira coisa que vocês têm que fazer para ativar o médico interior é ter níveis altos. E níveis altos é próximo de 100. Os pescadores chegam até 160. Tá? O nível tóxico de vitamina D3, isso eu explico no meu livro, a partir de trabalho científico, é de 240 nanogramas por mililitros. Tá? Então, a maioria dos médicos estão completamente desinformados. Eles passam 50 mil por semana, ou 10 mil por semana, ou como a menina está está tomando 2 mil por semana por dia e, e as pessoas estão achando que é demais. Não, é no mínimo 10 mil por dia. Um, um de 15... De 10 a 20 minutos de sol, você pode absorver de 10 mil is a 20 mil is. O corpo humano, por dia, absorve, tomando sol, 20 mil is. 20 mil is. Por isso que 20 mil is é o nível máximo que você deve tomar diariamente. Tem muitas farmácias de manipulação que já aceitam a vitamina D3 sem médico, tá? Existe. A helioterapia foi usada no século XVIII. Helioterapia é a terapia a partir do sol e para a cura do raquitismo. A cura da tuberculose no início do século XX era a única forma de se curar no, século, no início do século XX era através da vitamina D3, através do sol. Em 1922, foi descoberta a vitamina D, contida no óleo de bacalhau e produzida pela pele em contato com a radiação do sol. Né? Presta atenção como é que funciona a vitamina D3, gente. Ela, ela organiza todo o sistema imune, só que também... Ela tem umas proteínas específicas, né? Ela tem umas proteínas específicas que são altamente inteligentes, né? Então deixa eu ler aqui para vocês. A né? é um antibiótico natural regulado pela vitamina D, né? Que danifica a membrana externa do vírus, de bactérias e fungos e deixa os vírus vulneráveis. Então a vitamina D tem, a, tem uma, exatamente essa substância que ela ela fere o vírus ou a bactéria ou o fungo, né? E depois, né? E depois vai chegar uma outra, uma outra, né? Vai chegar uma outra é, proteína que é a beta defensina que ela vai exatamente, né? São proteínas encontradas nos fagócitos que são células do sistema imune que vão, que são ativas e elas entram no vírus, na bactéria, no fungo e destrói, tá? Então essa é a importância. Da mesma forma, gente, a, a, a, a, a célula cancerígena é uma célula que se nega a morrer. E ela, a vitamina D3 obriga ela a morrer. Então, por isso que a pessoa que está com deficiência de vitamina D3, ela tem um sério risco também de ter câncer. Né? Então, normalmente, as pessoas que têm câncer têm baixos níveis de vitamina D3. Porque a vitamina D3, ela exatamente, ela, ela, ela, ela impede também a proliferação, que é chamada angiogênese, das células cancerígenas. Tá? Então, é, é, a tendência da célula cancerígena é exatamente, ela não morre, porque toda célula morre pela apoptose, e a célula cancerígena ela se nega a morrer. Né? Então, a célula rebelde, ela não só se nega a morrer, como ela quer proliferar pelo corpo todo, é uma célula suicida. Ela vai matar o hospedeiro e vai se matar também. E aí, a vitamina D3 obriga ela a morrer. Tá? Obriga ela a morrer e impede ela de proliferar-se. Tá? Por isso, que se, se as pessoas tomassem 5 mil i's por dia, né, de, de acordo com o doutor Cícero Coimbra, 50%, pelo menos, dos cânceres diminuiriam. Já existem números, são dois milhões mil trabalhos científicos mostrando a eficiência da vitamina D3 em relação ao câncer. São em torno de 900 mil trabalhos mostrando a eficácia da vitamina D3 na prevenção da hipertensão. São outros milhares mostrando a relação né com o sistema imune, com autismo, com doenças autoimunes. Gente, são milhões de trabalhos científicos mostrando a importância da vitamina D3 como, é, digamos, seria é, o, o medicamento natural que deveria todas as pessoas estarem usando agora nessa pandemia. Por que, é que isso não está sendo feito? Porque a, a vitamina D3 não pode ser patenteada. E a vitamina D3 é barata, ela não dá lucro para a indústria farmacêutica. Se a vitamina D3 fosse adotada pelas pessoas, pacientes de câncer, de cara, de cara, de cara, né? eles teriam, a indústria do câncer teria um prejuízo de 40% nas suas ações. Entende por que é que os médicos não se informam? Porque não pode ter falar de vitamina D3 em congressos médicos, porque o congresso médico é feito para vender remédio. E vitamina D3 é feita para exatamente fazer, você diminua a quantidade de medicamentos e você adoeça cada vez menos. Por isso que a vitamina D3 é fundamental e ela, e ela é a base desse processo de autocura que eu venho trabalhando há muito tempo e por isso que eu recomendo, por isso que eu me debrucei, pesquisei profundamente sobre protetores solares, sobre a influência dos agrotóxicos no, no câncer, sobre a influência dos protetores solares no câncer. Então é toda uma indústria né, mentirosa né, que não mostra, na verdade, os benefícios e como você pode se proteger no sol. Inclusive, no meu livro, você vai encontrar dois, dois, duas dicas de protetores solares naturais, porque eu não uso protetor solar, eu nem sei, a última vez que eu usei, né, a, a, talvez há uns 20 anos atrás, entendeu? quando eu não tinha esse conhecimento. E mesmo assim eu já usava os protetores mais, mais leves, da Forever tem um protetor que é menos agressivo, né? então eu já comecei há muito tempo a me movimentar nesse sentido. Né? Então vamos seguir. E aí você tem uma outra, uma outra é, que faz parte aí desse seu médico interior, são as células-tronco. Então, as células-tronco, gente, são uma coisa mágica, né? Inclusive, eu tenho uma meditação sobre as células-tronco. As células-tronco da pele renovam-se entre 28 a 40 dias ou mais rápido ao formar calos e cicatrizar cortes. Regenera os ossos e o intestino numa área equivalente a um pequeno apartamento a cada 4 ou 5 dias. Então, você tem essa máquina de cura dentro de você. Todos nós temos células-tronco dentro de nós, e nós podemos nos comunicar com elas se nós tivermos, tivermos aí, frequências mentais adequadas. Você não se comunica com as células-tronco quando você está com raiva. Você não se, você não se comunica com as células-tronco quando você está é, com ódio, com ressentimento, com culpa. Então, nós precisamos nos limpar emocionalmente. Por isso que eu faço a prática da meditação, para que as pessoas possam mudando a sua vibração, acessarem essa inteligência de cura que habita dentro do corpo dela, né? Então, as células troncos são essenciais nesses processos de cura, né? Então, olha aí os poderosos antibióticos da natureza que você pode estar tendo na sua casa. Então, a cúrcuma, né? Usando 5% de pimenta do reino preta, que é a piperita, né? É, ela é possivelmente o maior anticâncer do planeta. Tá? Junto com a vitamina D3, você toma cúrcuma todo dia. Eu esqueci de colocar aí o óleo de cannabis, que é outra coisa preciosa. É, de acordo com, com o neurocientista, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. O neurocientista muito famoso, aí, que vem pesquisando o óleo de cannabis. Possivelmente o óleo de cannabis vai se transformar no medicamento mais importante do século XXI. Tão importante né, quanto a penicilina foi no século passado. Só que é um medicamento natural, né? só que ele, ele tem o poder de cura de inúmeras doenças. E nós temos um sistema endocannabinoide no nosso cérebro. Então, na verdade, é essa inteligência que o óleo do, de cannabis ativa no nosso corpo, ela já existe dentro de nós. Então, ele é um, ele é um óleo altamente compatível com o nosso corpo, é, ele, tá, ele ativa a inteligência do nosso corpo né, e é também, assim, extremamente poderoso, né? Então, eu colocaria aí é, nessa lista, acrescentaria o óleo de cannabis, né? Que eu, já há uns cinco anos, mais ou menos, que eu venho tomando, que nos Estados Unidos você encontra, na Europa também, nos supermercados, né? E aqui, é, felizmente, muitas associações estão se movimentando nesse sentido, né? É... A quantidade de, de, de, de, de, de pimenta e cúrcuma, é, Cleo, é 5% de pimenta do reino apenas, tá? Você vai usar 95% de cúrcuma e 5% de pimenta do reino. É uma quantidade pequena de pimenta do reino. O própolis, né, que é um, um, um, um antibiótico natural. Eu estou aqui tomando própolis aqui nesse momento. Eu estou aqui, na verdade, com... Né, eu estou aqui com própolis com mel, né, eu estou aqui com outra, com outra, eu estou aqui tomando gengibre, eu estou tomando gengibre, alho, não né? é, alho e limão, né, e sal, né, e sal e, e, e, e, e, e a flor do sal, né, e mel, então eu estou tomando aqui exatamente porque eu estou precisando fortalecer minhas cordas vocais, né. Então, e a rumã é um dos antibióticos mais poderosos para o problema da garganta também. Então eu faço, eu faço, é, eu faço é, gargarejo com rumã de vez em quando também. O aloe vera é, uma da, é um, é um superalimento. Era, era o único medicamento que o Gandhi usava. O alho, a cebola, o gengibre, o limão, o mel, o cravo, o alecrim, a canela, cacau 100% que eu uso no meu café quântico, né? É, a canela faz parte do café quente também. Vinagre de maçã também é um outro, ótimo antioxidante. O orégano, o nin, que é um antibiótico natural, né, inclusive para matar é, fungos em plantas. Hortelã, pimenta, lavanda, pólen, né, que são os produtos da abelha, gelé real. Então, gente, se você começar a colocar isso aqui no seu dia a dia, né, isso aqui muitas dessas coisas aqui eu tomo quase que diariamente. Né? pólen gelé real, eu tomo há muitos anos, todos os dias, né? Lavanda, né? hortelã, pimenta, canela, alecrim, eu, eu planto o alecrim aqui em casa, cebola, alho, tudo isso, é, o aloe vera, inclusive, eu estou faltando aqui, estou precisando comprar o aloe vera, que eu tomo há muito tempo também, né? Então você tem aí é, uma farmácia, né?